Depressão Eu acho que de todas as coisas que a gente pode sofrer é uma das mais difíceis da gente falar da gente abordar, da gente entender mesmo quem sofre de depressão talvez tenha dificuldade em compreender o que, que ele tem não bem compreender o que ele tem ele sabe exatamente o que ele sente mas como lidar com isso e de onde vem isso? isso é parte da gente? Eu sou uma pessoa que não sofre de depressão. Eu me deprimi talvez cinco vezes na minha vida, enquanto eu pensava nesse vídeo, tentava me lembrar. Angústia sim, já senti angústia várias vezes. Angústia normal, eu acho. Então isso não me qualifica para entender a pessoa que sofre de depressão. Mas eu há mais de 20 anos que eu convivo muito de perto com amigos e pessoas muito amadas que, te, que sofrem com a depressão. E você tem que falar da depressão para dois grupos de pessoas, três, talvez. O primeiro grupo de pessoas são pessoas como eu, pessoas que convivem com outras, pessoa, com outras pessoas que sofrem de depressão. E precisam saber como lidar com isso. Precisam entender, como todo mundo fala, que a depressão não é uma frescura, que a depressão... Não, não é algo que você possa combater, simplesmente, ah, fica numa boa, pensa nas coisas boas que você tem na vida. Ah, eu tô aqui do, meu, do teu lado, como é que você pode ficar triste vendo essa paisagem maravilhosa? A pessoa não está triste, ela tá deprimida, entendeu? É diferente, não é deprimido assim, poxa, eu queria ir ao cinema, não consegui deprimir. Isso, isso é uma depressãozinha. Ah, quem sofre de depressão, é, eu vou colocar um vídeo que me que me sugeriram, que é de uma menina falando para a mãe dela como é que é a depressão. Não acho que seja um vídeo legal para você pensar em como lidar com uma pessoa que tem depressão, ou mesmo para você lidar com a sua depressão. Mas é um vídeo muito bom para você entender como o, a pessoa que tem depressão se sente, o que é sentir depressão. Aí você vai perceber que não é essa depressão, depressãozinha de quando você tem uma pequena decepção. E aí vem o segundo grupo de pessoas que precisa... Entender o que é, saber o que é depressão. Que são as pessoas que não se importam muito, que não tem, não sabem que tem amigos que têm depressão. É, e, portanto, acabam sendo um pouco insensíveis a isso. E acabam sendo extremamente agressivas ao falar com descaso com uma pessoa que está sofrendo depressão. Isso pode fazer um mal terrível à pessoa. Então eu peço encarecidamente que você que acha que não conhece ninguém que sofre de depressão Ou acha que as pessoas todas que você conhece que tem depressão são ah, uma frescurinha né? Dê uma olhada nos dois vídeos que eu vou colocar O cachorro preto, vou até o link O cachorro, deve ter o link aqui também Num escamaçãozinho O cachorro preto, que eu vou colocar traduzido E esse outro da menina que eu não lembro o nome é importante, se você não quer ser um monstro na vida dos outros, dá uma olhada nesses vídeos e talvez veja o resto do, do meu vídeo. O terceiro grupo que precisa, mais do que todos, olhar para a depressão, pensar na depressão, é quem sofre com ela. Por que, que eu digo isso? Porque pode parecer que não, né? Ah, você tem depressão, você entende a depressão. É como você pensar, ah, eu tenho um pé chato, eu entendo meu pé chato, eu tenho dor na coluna, eu tenho dor na coluna, eu entendo, não preciso saber mais nada sobre isso, eu sei que se eu correr e pular, minha coluna vai doer, alguma coisa assim. Depressão não é assim, a depressão ela acaba sendo percebida por porque tem como se fosse um tipo de monstro, um, uma maldição, uma coisa que está colada nela, sabe? E a depressão acaba moldando a nossa forma de ver o mundo. De tal forma que, suponha que inventem um remédio que cure a depressão. Você conviveu com ela durante a sua adolescência. Às vezes ela não surge. Na adolescência surge mais tarde. Mas, quando ela surge, ela te acompanha por anos. Quanto mais cedo ela surge, mais ela molda a sua forma de ver o mundo. Então, suponha que surja um remédio, alguém desenvolva um remédio que cure sua depressão. Ela ajudou a construir a tua forma de ver o mundo. E a depressão te faz ver como verdade várias coisas ruins que não são necessariamente verdade. E mesmo quando ela não está lá, ela está te assombrando de alguma forma. É por isso que eu acho que o, esse vídeo do cachorro preto é tão importante. Que é um vídeo que eu compartilhei algumas vezes. E, e algumas pessoas reclamam às vezes algumas coisas do vídeo. Umas acham que ameniza a depressão ao mostrar a depressão como um cachorro preto, como é uma coisa fofa. Cachorros são fofos e cachorros são importantes, inclusive, para você lidar com a depressão. Bichos, né? Animais de estimação. O, o, o vídeo ele é bom exatamente por isso, porque ele desmitifica a depressão. Ele coloca a depressão como uma coisa que pode ser encarada, não como algo bom, necessariamente, mas como algo domesticável. Entende? Uma coisa que ele retrata a depressão como algo fofo porque ver a depressão como algo monstruoso, imbatível, forte, não vai te ajudar. Né? Ver como um, um cachorro te dá a possibilidade de transformar aquilo num instrumento para você lidar com a tua depressão quando você não está com depressão. Porque ela também não é o tempo todo. Para algumas pessoas é o tempo todo. E mesmo quando é o tempo todo, você tem é, como lidar com aquilo colocando para fora. Então, assim, a depressão não é você, a depressão é um cachorro preto externo a você. Né? Quando você vê assim, para ser mais científico, a depressão ela é uma condição produzida por um desequilíbrio neuroquímico. Então, assim, você não é a depressão. A depressão não é necessariamente parte de você. Não é legal, você não vai te ajudar a ver assim, entende? Não quero ensinar, não posso ensinar ninguém a lidar com a depressão, até porque cada um vai lidar de uma forma diferente mas eu acho que eu posso dizer que para qualquer pessoa que seja ver a depressão como algo inevitável uma maldição da qual você não pode se livrar e que é maior que você não vai te ajudar nos momentos de depressão nos momentos piores de depressão esse vídeo na verdade é muito mais para te sugerir que parta desse vídeo você surgir para você que tem depressão e também para você que conhece alguém que tem depressão, que parta desse vídeo do cachorro preto para começar a pensar na depressão de uma outra forma. Ela não precisa ser algo maior que você. E mesmo que na hora que você está sentindo a depressão, ela seja maior do que tudo no universo, uma parte de você pode se lembrar... Eu sei que é muito difícil, eu vejo nos, nas pessoas próximas a mim que isso é muito difícil. Mas eu também vejo que ajuda, sabe? que naqueles momentos mais pesados, você pode lembrar, eu já passei por isso antes, eu já superei isso antes, isso não sou eu, isso é um cachorro preto, isso é uma condição neuroquímica, isso vai passar. Entendeu? É, isso pode fazer diferença na sua forma até de moldar sua, o seu jeito de ver, de ver o mundo, de se colocar diante dessa condição tão cruel que é a depressão. E a última coisa que eu acho que a gente pode falar é que a amizade talvez seja uma das coisas mais importantes. É, tanto para quem tem depressão, quanto para quem é amigo de alguém que tem de, depressão. Você quer ser amigo de verdade, quer ser capaz de ser amigo de verdade, saiba ser amigo de uma pessoa que tem depressão. entendeu Não abandona ela, não vai se afastar, não vai falar que é fresca. E você que tem depressão, eu sei que é muito difícil você recorrer aos amigos nessa, nessa hora mas tenta desenvolver, tenta também tem tanta gente que não dá para confiar no mundo, né? Mas tenta procurar a, aquela pessoa que você vai aprendendo ao longo dos anos, que você pode contar com ela nesses momentos de, difíceis, né? É, uma pessoa que vai te ouvir, que vai entender, que vai ter interesse de procurar entender, compreender a sua a, a, a, essa condição, né? Que toma conta da gente de uma forma tão é, Completa, né? E, cara... Tem saída, sempre tem. Sempre vai passar. Você já conseguiu conquistar um monte de coisa, tem, tendo depressão ou não. Ela pode... Toda dificuldade nossa, inclusive a depressão, ela pode servir para nos fortalecer. Eu tenho convicção disso. E... Procure um médico também, claro. Evidente. Né? Que... A grande parte das depressões precisam de um acompanhamento químico E você não vai tomar um remédio do nada Você vai procurar um, um, um psicanalista, um psiquiatra Que vai te indicar um, um, um antidepressivo adequado para a tua necessidade É isso, esse não é um vídeo muito... Na verdade, não sei se é um vídeo triste, não Eu estou falando com esse tom Mas, cara, é um vídeo sobre você exercer uma das coisas mais legais da amizade Que é... Você tentar se colocar no lugar do outro que sente uma coisa tão diferente do que você sente. E de você que tem a depressão, que sofre a depressão, é, é confiar em alguém apesar de uma de, dessa condição que é tão debilitante no sentido dos nossos relacionamentos interpesso interpessoais. né Então, no fundo, no fundo é um, um vídeo sobre uma profunda amizade. E eu tenho certeza que todo mundo vai achar um amigo que, que vai fazer vai ser digno né da da sua amizade, até porque eu acho que as pessoas que têm depressão estão entre as pessoas mais sensíveis e que mais se importam com o mundo, pelo menos das que eu conheço. Né? Tchau.